Ricardo. E aí, Amanda, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tá sumidão. Que eu ando com uns problemas aí, sabe? Ah, não vem com essa, Ricardo. Eu soube que você tá super bem. Até casou com a Carlinha, que era mais gostosa lá do trabalho. Pois é, mas a gente se separou. Já? Nossa, gente, você é rápido, hein? Mas a vida é assim, né? Um dia você tá bem, no outro nem tanto. É. Daqui a pouco você arranja outra e você vai ver. Como mulher que não quer um cara assim? Cheio de saúde, vigoroso, que nem você? Pois é, que eu descobri que eu tô com uma doença grave. <risos> Qual é, Ricardo? Tô falando sério contigo, cara. Tá de sacanagem? Tá igual o João agora, contando historinha triste pra todo mundo, cara? É sério? Aqui, ó. Misericórdia. Mas eu tenho certeza que você vai superar isso, tá, Ricardo? A gente ainda vai ficar jogando comida para pombo bem velhinho naquela pracinha ali, tá? Muito tempo ainda. Eu sinto que você vai viver muito ainda. Você vai ver. Cara. Tô meio desacreditado porque o médico só me deu três meses de vida. Três? Ah... É bastante tempo ainda, Ricardo. Dá pra curtir, cara. É mais do que as férias do trabalho, por exemplo, entendeu? Hein? Vamos pensar positivo também, um pouco? Vamos botar um pouco de fé nesse teu peito? Porque isso é o segredo, tá? Se você tiver fé no cara lá de cima, ele vai olhar pra você, eu tenho certeza. Eu não acredito em mais em nada dessas coisas. Eu perdi minha fé completamente, sabe? Eu, eu sou ateu. Eu não, não acredito em Deus, em nada. Ai, não facilita, né? Vamos fazer o seguinte, Ricardo. Vamos ligar o folha se hein? Se serve de consolo, todo mundo vai morrer um dia, né? Só que, realmente, você vai um pouco antes de todo mundo. É só isso, tá? A vida é assim, tá bom? Pensa positivo, não esquece, tá? Se cuidem. Mas a vida é assim mesmo, entendeu? A gente ainda vai se falar muito por aí, tá? Você vai...